Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um conteúdo direcionado para o setor psicoenergético e para quem se propõe a produzir cana-de-açúcar, que é como calcular o custo da muda e o mistério da multiplicação pelo valor de 1.5. Então se você ficou curioso, não é um vídeo necessariamente de Excel, fique aí depois da abertura. Um beijão para todo mundo e até daqui a pouco. Olha quem tá? aqui, chama minha amiga aqui, que é esse. Bom, meu querido, você que resistiu aí, ficou curioso né, do que seria o vídeo de hoje. Eu trabalho com cana já faz um bom tempo, e sempre quando a gente vai precificar a questão da muda de cana-de-açúcar, existe uma dúvida, né? Nossa, deu uma engasgada agora, mas tudo bem. Existe uma dúvida, mas por que, que multiplica por e-mail? É 1.2, é 1.8. Primeiro aspecto importante que eu quero falar para você que nos assiste. Se você não considera o custo da sua muda dentro do seu processo produtivo, você está negligenciando custos. Beleza? Que é isso, o que é uma muda de cana? Para que serve? Para você plantar, minha querida. Então você pega essa muda que a gente acabou de benzer na abertura, você enfia ela dentro do suco e ela vai brotar uma cana nova. Aí pega o vídeo da semana passada, lembra da questão do custo de oportunidade? Se a muda já é sua e você vai plantar um novo canavial, você deve colocar o custo da sua muda na conta? É claro que deve, meu Deus do céu. Por quê? Porque isso aí tem um custo de oportunidade. Porque se você não estivesse enterrando essa nova muda, você poderia estar fornecendo ela para virar açúcar, etanol, eletricidade e assim por diante. Então o conceito disso é, primeiro, chamar a orelha daqueles que não colocam o custo da muda dentro do processo, ela deve ser calculada. E depois mostrar duas alternativas para a gente chegar na precificação da nossa queridinha muda que vai dar um belo e formoso canavê. Tá bom? Vamos lá, Kiss. Então como eu disse para vocês na minha a breve abertura, nós vamos mostrar aqui duas formas de se precificar o custo da muda, mesmo que ela seja própria. Então, primeiro ponto, que esse? Vamos imaginar esse cálculo a partir do custo. Quanto que custa para plantar cana hoje? Imagina que você vai sair do mercado de morcegos financeiros e vai entrar, vai virar produtora de cana, você vai pegar dinheiro emprestado. Quanto que você precisa pegar emprestado para você plantar cana? Não tem a mínima ideia. Então, vai aqui um número de referência, meu amigo, não vai achar que esse é o seu número. Por favor, cada um acaba tendo um custo de produção, mas é um número apontado pelo PC de projetos como uma média na última safra. Se você quer saber um pouco mais do detalhe, não deixe de acessar aqui o coisa que o pessoal vai colocar, que é o Radar escura energético, que é onde nós é, soltamos aí as informações de forma contínua, beleza? Então é o seguinte, que é isso? Se você for plantar um hectare de cana hoje, se você for formar um hectare de cana, você vai gastar na média R$ reais por hectare, então imagine só, é quase 10 pau sem plantar mais ou menos um quarteirão de cana, isso considerando as informações de preparo de solo, plantio e tratos culturais. Então isso daqui ó, é o custo da formação do canavial, ok? Pois bem, Case, considerando esse e você produtor também que nos está nos assistindo, Considerando esse investimento nesse né, custo da formação do canavial que você fez, quando você for cortar esse canavial e vamos imaginar que você vai cortar ele objetivando ele numa muda, qual que é a produtividade que você consegue obter numa cana de primeiro corte? Depende, depende de uma série de coisas, ambientes, etc. Então aqui eu vou trabalhar com um número médio aqui, tá? Vamos supor que esse canavial de primeiro corte que você tá colocando essa quantidade de dinheiro aí, você vai conseguir extrair se você levar ele até o final, uma cana de 18 meses, eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, mas você imagina que é isso. Eu vou levar ele até mais ou menos a... A quantidade de corte, uma, uma produtividade de 120 toneladas por hectare. Certo, que é isso Pois bem, então minha querida, vamos pegar a linha de raciocínio agora. Se eu gastei 9.60,0 por hectare e eu produzi 120 toneladas por hectare, você concorda que a hora que eu divido um pelo outro, eu chego no custo? Da muda dado aqui em reais por tonelada, porque acontece o seguinte: né, quando eu divido esse aqui por esse aqui, corta hectare, corta hectare, fica em reais por tonelada. Então, se eu fizer efetivamente 9.600 dividido por 120, eu tenho aí um custo de 120 reais. Oh meu Deus do céu, tem um custo aí de 80 reais por tonelada, beleza? Pois bem, agora é que vem o ponto. Lembra que na abertura do vídeo a gente falou assim, ah não, mas se é muda, você vai pegar o valor e vai multiplicar por 1,5? Um ah não, mas na minha região aqui é 1,2. Então na minha região é 2, na minha região é 1,8. Da onde que sai esta desgraça? Então nós vamos explicar. Pega a minha cana de novo aqui, essa cana eu vou usar no próximo vídeo que eu vou gravar, então mas a gente vai usar ela. Vamos supor, meu querido, que esta aqui é a cana de açúcar que nós vamos utilizar como muda. Só que o que que acontece? Tô quase derrubando tudo aqui. O que que acontece que é isso? Depois que você planta a cana, essa menina, ela vai crescer. E se você efetivamente deixar ela crescer, chegar nos, sei lá, 15, 16, 18 meses de corte, ela vai estar uma matéria-prima boa para você processar, né? Ela vai estar tá vigorosa, vai estar tá com ATR bacana, uma quantidade de açúcar. Só que o que que acontece? E agora, vamos lá. Isso aqui é natureza. Ela é igual, por exemplo, um ser humano que esse então, vamos pegar um exemplo. Qual é a tendência? À medida que as mulheres avançam com a idade, a tendência é ela ficar mais fértil ou menos fértil? À medida que ela vai ficando mais velha, ela vai ficando menos fértil, certo? Isso aí é a questão da natureza. Com isso daqui funciona a mesma coisa. É por isso que o pessoal, e você planta cana objetivando aqui as nossas, é, os nossos as nossas gemas aqui é por isso que o pessoal não deixa levar geralmente até a cana-de-açúcar até os 18 meses e quando é uma muda ela acaba cortando com 8, 9 meses para ter um vigor aqui das nossas queridas geminhas que vão brotar mais alto. Então essa é a justificativa do pessoal mu multiplicar pelo fator de formação porque é o seguinte Aquela produtividade de 120 toneladas por hectare, ela vai acontecer se eu deixar a minha cana atingir o máximo de corte. O problema é que eu corto ela antes visando, né, esse maior vigor das minhas das minhas gemas. Então eu não deixo ela com 120. Eu acabo cortando ela, sei lá, eu vou chutar o um valor aqui, tá, querido? Eu acabo cortando ela com umas 80 toneladas por hectare. Então note, se eu deixasse ela crescer, ela iria até 120. Eu estou cortando ela com 80. Então agora segura aqui minha muda que é isso faça uma gentileza. Então nesse cálculo aqui, moçada, ponto que você tem que fazer é o seguinte, ó. Produtividade, estou colocando o lugar errado. Produtividade da muda. Produtividade no momento de corte, dado de novo em toneladas por hectare. Presta atenção agora que é daqui que sai o 1,5, Casey. Porque essa produtividade do momento de corte vai estar tá mais ou menos nos 80 toneladas por hectare, certo? Então você concorda comigo, coisa linda do meu coração? Você concorda comigo, veja bem Casey, que se eu pegar e dividir os mesmos 9.600 que eu tinha gastado para plantar por hectare pelos 80 agora, Vai dar um valor de 120 reais por tonelada? Note que subiu, então, portanto, o meu custo de 80 para 120. Então tem lógica, né? Porque quê? Os 9.600 eu gastei, independente se eu tenho 120, eu tenho 80, eu tenho 70, eu tenho 1000. Acontece o seguinte: agora eu vou voltar ao cálculo. Você concorda comigo que se eu pegar os 120 que era para ter dado pelos 80 que deu? Olha o valor que vai dar, eu tenho um fator de 1.5. Então esse é o famoso fator de 1.5 que a gente tem quando vai calcular o custo da muda. Não necessariamente você precisa calcular ele desse jeito. Você pode, por exemplo, depois para chegar no cálculo do custo, dividir pela produtividade como eu tinha feito antes. Mas vamos conseguir o raciocínio. Então esse aqui é o fator utilizado. Então efetivamente, Casey, qual que vai ser o custo da muda no campo? vai ser o meu anterior, R$ reais por tonelada vezes 1,5 tá dando aí de novo 120. Então note, se eu quiser chegar aqui e dividir o 9600 pelo 80, posso sem problema nenhum. Se eu quiser pegar daí o custo de produção e multiplicar pelo 1,5, vai dar os mesmos 120. Então por que que o pessoal em geral faz essa multiplicação pelo 1,5 em vez de dividir simplesmente pela produtividade do momento é, de corte. Porque a ferição efetiva da cana de primeiro corte, quando é feita, ela faz quando vai ser entregue, né? É a forma, a maneira mais, talvez, direta que tem. Então ele vai saber efetivamente a produtividade quando ela... Chega para ser entregue na usina. É por isso que ele deixa para fazer esta multiplicação do custo da muda depois. Beleza, Keyceno? Não sei se eu consegui ser claro no meu raciocínio, mas pelos dois momentos ali, você consegue chegar do custo da muda no campo. Só que aí nós temos um aspecto. Essa muda que o senhor gastou 9, reais por hectare, e que se tivesse deixado ela ir até 120, mas você tirou com 80 por isso que você multiplicou por 1.5, ela está no campo. Ou seja, você precisa ir lá e ainda colher ela para levar para o plantio. Então isso aí é o custo da muda no campo. Ah, só um ponto importante, que esse. Se a minha produtividade aqui, na hora que eu tirei a muda, fosse menor, o que, que ia acontecer com o meu fator de multiplicação? Ele ia subir. É por isso que talvez algumas regiões acabam trabalhando maior. Por dois aspectos. Ou porque a produtividade no primeiro corte acaba sendo bem maior e essa relação do fator sobe, ou isso aqui acaba sendo mais baixo, o que eu não acredito. É mais fácil ser a produtividade em primeiro corte ela passar aí a 120 toneladas por hectare. Mas, no geral, o que a gente vê no mercado é esta multiplicação por 1,5. Pois bem, Case, a muda está no campo a reais por tonelada, considerando os fatores que nós colocamos aí. Quanto que é o custo de CTT, corte, carregamento ou corte, transbordo, transporte, para ir buscar esta muda no campo? Nós estamos falando aqui de mais ou menos, cada um vai ter o seu valor, vamos destacar isso, mais ou menos 27 reais por tonelada. Então veja bem, eu formei, gastei aqui o meu 120, considerando o fator de multiplicação. Tenho mais um custo de corte, carregamento e transporte dessa muda para ser plantada de 27. No fim, quanto vai sair o custo da minha muda no final, que é esse love? 120 mais 27 reais por tonelada. Ou seja, o custo da muda, considerando o que eu gastei para transformar essa muda, Está na casa aí de seus 147 reais por tonelada. E é aí que você começa a fazer os cálculos e que desenrola que se a gente não parar logo, a gente fica aqui até amanhã e eu estou explicando o sistema de custo de produção inteiro de cana para vocês. Vamos supor que você usa 12 toneladas de muda por hectare, nós temos aqui, portanto, um custo da muda dado em reais por hectare de 147 vezes 12, de 1.764 reais por hectare. Ou seja, é um custo do cacete. Se você eventualmente fala assim, ah, não, é muda é minha, não precisa pegar, eu estou negligenciando cerca de 1.764 reais por hectare. Isso só olhando a ponto de vista do custo. Então veja que é um aspecto extremamente importante e é um dos pontos mais importantes em termos de custo da formação do canavial. Beleza, Casey? Então só que isso, moçada, é para você né, que quer fazer um apontamento geral, quer pegar todas as informações, consegue ter isso. Como é que a gente faz, né? Como é que o mercado trabalha para fazer uma aproximação em termos de precificação de muda? Ele faz o seguinte, ele considera que a cana que ele está... Isso é uma aproximação, tá? A cana que ele está enterrando como muda, e aí nós vamos olhar o custo de oportunidade, se ele não estivesse plantando essa muda, ele poderia estar entregando na usina para processar açúcar, etanol, energia elétrica e aí por aí vai. Então como é que é uma outra forma de se calcular o custo da muda, mas aí olhando o custo de oportunidade, não o custo efetivamente. É você trabalhar com o preço do ATR... Ou seja, o quanto que cada quilograma de ATR vai ser remunerado. Se a gente pegar essa safra aqui, 19,20, uma expectativa nossa, tá? Que isso vai estar na casa do seu 0,70, ou seja, uns 70 centavos por quilograma de ATR. Vamos supor que se você levasse essa cana de açúcar até o final, ela ia ter uma qualidade de 135 quilos por tonelada. Ou seja, o preço da cana, se você fosse entregar ela na usina, você iria receber. Tá aqui, um vezes o outro, corta aquilo, corta aquilo, você iria receber por esta mesma tonelada 94,50. Entendeu, isso então, se você pegar a sua muda de cana, pegar ela e plantar em outra área, você está fazendo, replicando o seu canavel, ou seja, você está formando um novo canavel a partir de uma matéria-prima que você já tem, você ia estar tá perdendo como oportunidade 94,50 por tonelada. Só que não é só isso, vamos voltar na questão da porra do fator que vocês entenderam agora. Você não corta ela, entre aspas, com 8, 9, 10 meses ou com uma produtividade de 80, 85 e ela não poderia chegar a 120, 130, então esse preço, né, no caso Dessa, desse cálculo, também está sujeito aí a multiplicação pelo fator. Então, qual o fator que nós vamos utilizar? Utilize o que seu coração mandar. O mercado geralmente trabalha com o fator de 1,5 para fazer essa precificação dado aquele negócio que a gente já fez anteriormente. Então, o preço da muda, que é esse, sairia aqui, 94,50 vezes, eu vou colocar o fator aqui de 1,5, saia 141 reais e por tonelada. Ou seja, se a gente pegar o custo da muda em reais por hectare. Olhando esta ótica de cálculo, nós estaríamos falando aí de R$ 1.700 por hectare. Então veja aqui, respeitando os valores que nós colocamos ali, os valores, né, eles são bem próximos aí com uma pequena diferença entre eles. Então assim, das duas formas é possível de se realizar, as duas maneiras é, conseguem te dar o um embasamento. O importante é você não negligenciar nos seus custos a muda, porque apesar da muda ser sua, ela deve ser colocada no cálculo. Quem não coloca custo da muda no cálculo de formação do canavial é igual pegar exame de diabetes e desconsiderar. A hora que vê, você já tem que tomar cuidado. Beleza, isso E um último ponto para a gente encerrar este vídeo, minha querida. É aqui que a gente vê o impacto né, do que aconteceu nos últimos anos em relação à dose e Utilizada. Note que eu estou utilizando 12 toneladas por hectare, o que é um valor razoável dentro do contexto, mas se a gente pegar muitas situações de plantio mecanizado ou plantio que se utilizava um excesso de muda, não estou falando que isso é uma regra, eu estou falando que tinha cara que fazia cagada e jogava lá 21, 22, 23, ou seja, para garantir uma boa brotação, para garantir uma boa qualidade, o cara lá e despejava a muda lá no suco, certo? Que esse afinal é muda é minha, não tem custo porra nenhuma. Então vamos lá, se eu jogar aqui 22 toneladas, Toneladas de muda por hectare, olha o que vai acontecer é, com os meus custos: 3 mil reais por hectare. E com isso se ia pum, inflacionando aí o seu custo. Claro, tanto pela visão do custo como visão pela oportunidade que você ia ter se entregasse esta muda ou esta cana na usina. Então o vídeo de hoje foi este, certo? Onde a gente mostrou diferentes maneiras de chegar no custo na precificação da muda. Como eu disse, um vídeo mais voltado para os meus amigos e para as minhas amigas do setor psicoenergético para aqueles que se propõem a tarefa nobre de se produzir cana de açúcar. Então pessoal, fica aí se você gostou, dê o seu like, se você não gostou, dê o seu dislike. Os comentários estão aí embaixo e até a próxima Próxima semana. Um beijão para todo mundo, Deus é Brasileiro e Planta Cana.